Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos ao Giro de Notícias dessa segunda-feira, dia 5 de outubro. A gente vai falar hoje sobre o presidente Donald Trump, que deixou o hospital, ele que está com a Covid-19. Vamos falar também sobre o presidente brasileiro, Bolsonaro, que esteve aí na casa do Dias Toffoli. O que, que ele foi fazer lá? Por que, que tantos bolsonaristas ficaram chateados? A gente vai falar também sobre a Covid-19, mais de um milhão de mortos no mundo e vários países voltando a fazer lockdown. Vamos falar também sobre esse tal de PIX. Que história é essa para fazer pagamentos e para fazer transferências bancárias sem gastar? um tostão? Vamos falar sobre o Renda Cidadã, afinal de contas, de onde vai sair o dinheiro para esse programa social do governo Bolsonaro? E ainda, a gente vai falar sobre os novos ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina, vamos falar sobre a campanha de multivacinação que vai começar, você precisa saber. O presidente americano Donald Trump vai deixar o hospital hoje, nessa segunda-feira, aliás, nessa altura do campeonato, já deixou o hospital. Ele que foi internado com a Covid-19, foi diagnosticado ao lado da primeira-dama, Melania Trump, e também de vários funcionários da Casa Branca lá nos Estados Unidos. A notícia, claro, tranquilizou um pouco os uh, seguidores de Donald Trump que estavam preocupados com a saúde do presidente americano. Isso porque é o médico responsável pelo tratamento agora do Donald Trump disse que ele teve duas quedas importantes de oxigenação, chegou a precisar da ajuda de oxigênio, né? De uma de mais ar ali para ajudá-lo a respirar. Chegou ao hospital com febre alta, mas enfim, o médico esclareceu que ele foi tratado com um coquetel uh, de uh, vários medicamentos, por isso chamado aí de coquetel, mas medicamentos, alguns deles usados em pacientes graves de Covid-19. Por isso, muita gente também ficou ali de orelha em pé, mas como assim? Pelo menos dois medicamentos usados no tratamento de Trump são remédios usados para pessoas que já estão ali num estado crítico por causa da Covid-19. E também um remédio que ainda está sendo testado. Olha que coisa curiosa, né? Agora... Trump, para tranquilizar todo mundo também, nesse final de semana ainda gravou um vídeo, chegou a fazer é, aí uma, uma declaração e também um passeio de carro em frente ao hospital foram vários veículos né, oficiais passeando ali em frente ao hospital, enquanto o Trump dava tchauzinho para vários eleitores dele que estavam ali na frente do hospital aguardando notícias do presidente americano. Trump foi muito criticado, aliás, por ter feito esse passeio, porque, segundo médicos, inclusive, ele colocou em risco a vida dos seguranças dele, dos agentes de segurança, porque esse carro da residência norte-americana, ele é não só um carro é, anti-balas, blindado, super blindado, imaginem vocês, né? Mas também é um carro fechado hermeticamente, ou seja, ele evita qualquer ataque químico. Se jogarem ali um pó, um gás, alguma coisa, não entra no carro. Agora, o contrário também vale, o que está no carro não sai. Portanto, esses agentes estariam expostos ali, apesar de estarem usando máscara, como você vê na imagem, eles estariam sim expostos ao vírus, a disseminação do vírus ali. Enfim, agora eles vão ter que passar 14 dias isolados, até que seja confirmada a ausência de vírus no organismo deles, né? É, essa questão da internação do Trump com o Covid-19, aliás, hoje ele chegou a tuitar também, dizendo que não era para ter medo da Covid-19, que ele estava tirando grandes lições a respeito disso, aliás, detalhe, né? Nada, nenhuma palavra sobre cloroquina. Que curioso, não é verdade? Por essas e outras, o Joe Biden, o candidato dos democratas, né, que tá concorrendo aí à Casa Branca ao lado de Donald Trump, já se distanciou 10 pontos do atual presidente. E muita gente avalia que essa internação do Trump pode fazer parecer com que ele seja uma pessoa mais fraca do que mostra ser. Do que toda aquela fortaleza, né, que ele mostra ser. A ver, meus amigos, pra gente acompanhar aí durante essa semana. Agora... Quem também foi criticado é o que alguns chamam de o Trump Tupiniquim. De quem que eu tô falando? Claro, do presidente brasileiro Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro está sendo criticado porque esse final de semana ele foi fazer uma visita na casa do ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli, ele que até, né, mês passado aí era o presidente do Supremo Tribunal Federal e que durante as eleições e até hoje que se saiba, era visto pelos bolsonaristas como uma pessoa ligada ao PT, ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, é, pelo presidente ex-presidente Lula, né, ele chegou a advogar pelo PT, ou seja, os bolsonaristas odiavam Dias Toffoli Inclusive, a gente já viu, falando que o STF era o câncer do Brasil, o grande problema, né? Ameaças aí a, a, a derrubar, a fechar o Supremo Tribunal Federal. E, de repente, lá o presidente, junto com o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, e junto com Cássio Nunes Marques, que é o desembargador que ele vai indicar para o Supremo Tribunal Federal. Esse desembargador vai ter que passar ali por uma sabatina no Senado, vai ter que ser aceito pelos senadores, pela maioria dos senadores, então ele foi lá fazer uma política com o presidente do STF, com, com o ex-presidente do STF, com o presidente atual do Senado, só que pegou muito mal as pessoas bolsonaristas ficaram muito bravas, inclusive teve gente chorando nas redes sociais, um drama traidor, ixi, matar um rebuliço. Por outro lado, quem não é bolsonarista enxergou também com maus olhos essa visita do presidente. Gente, vamos lembrar que agora, bom, o novo presidente do, do STF é o Luiz Fux, né? Mas vamos lembrar que o presidente Bolsonaro vai ser julgado lá no Supremo Tribunal Federal, aquela história se ele vai prestar depoimento é, pessoalmente, daqui a pouco, aliás, eu vou falar isso, ou é por escrito, né? E também o filho dele, Flávio Bolsonaro, vai ser julgado no STF, já que ele foi lá pedir o foro privilegiado, que eles diziam que não, era, não valia nada, não sei o quê, agora que a corda apertou para o lado deles, foram lá pedir o foro privilegiado e por isso o Flávio vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Então tem muita gente que viu aí essa relação né, é, do Tofo ali do Bolsonaro, abraços inclusive, sorrisos, é, como algo muito suspeito, algo muito errado. Né? Um, um relacionamento que não deveria existir, já que o ministro Dias Toffoli vai estar tá lá agora participando, como qualquer ministro, votando todas as questões, inclusive relacionadas à família Bolsonaro. Então, um assunto também para a gente ficar de olho. E o ministro Celso de Mello, esse que vai ser substituído, muito provavelmente aí pelo Cássio Nunes Marques, ele vai deixar o STF na semana que vem, a gente já falou aqui no A Indignada que ele pediu para antecipar a saída dele, né, que seria só lá em meados, fim de novembro, uh, então, na semana que vem, ele sai do STF, ele se aposenta de vez, e ele pediu para o Luiz Fux, atual presidente do STF, recém nomeado aí, recém a, a assumiu, né, na verdade, a presidência do STF, o Celso de Mello pediu para ele agilizar o julgamento justamente desse caso do depoimento do presidente Jair Bolsonaro, porque o Celso de Mello é o relator. E ele, vocês lembram, tinha falado que achava que o Bolsonaro tinha que ir pessoalmente à Polícia Federal prestar esse depoimento. Ele não precisaria ir lá à polícia, mas ele teria que prestar o depoimento Pessoalmente, a Polícia Federal. Aí houve aquele rolo todo. E então o Celso de Mello quer que o Luiz Fux coloque lá na agenda de julgamentos esse julgamento ainda essa semana para ele poder participar. Então, assunto importante para a gente ficar de olho também, né? E olha, o impasse sobre o renda cidadã continua, impasse sobre o dinheiro de onde veio o um dinheiro. A gente falou também na semana passada sobre precatórios, né? É, é, poderia sair dos precatórios, poderia sair do Fundeb, muita gente chiou, muita gente chiou falando que isso ia se assim, caracterizar é, uma, uma, um estouro do, do teto de gastos, né? Então, as conversas e reuniões, Paulo Guedes é, continuam acontecendo, hoje ele esteve com o relator é, da PEC, né, do, do projeto de emenda constitucional, que vai ser julgado lá no Senado. É o senador Márcio Bitar do MDB, que depois dessa conversa, dessa reunião aí com o Paulo Guedes, disse que o dinheiro vai sair e que todos podem ficar tranquilos, que esse dinheiro não vai estourar o teto de gastos. Isso é muito sério, gente, porque é aquela história, se estourar o teto de gastos, quer dizer que a gente está fazendo dívida. E dívida, quem tem sabe que não é legal. Isso vale também para o país, a tal da dívida interna, né? Isso vale também para o país, como nação. Então, uh, vamos ver. Parece que quarta-feira podemos ter novidades aí a respeito. Vamos ficar de olho, de olho nesse dinheiro, de onde é que vai sair esse dinheiro. E, por falar nisso, começou hoje o cadastro no tal do Pix. Já ouviu falar nesse Pix? Se você não viu falar... Vai ouvir falar muito. O PIX é um novo sistema criado pelo Banco Central para pagamentos e para transferências bancárias. Todo mundo que tem uma conta bancária vai poder se cadastrar, aliás, o cadastro começou hoje no aplicativo é, dos bancos, vocês podem ir no aplicativo do banco ou no internet ban banking online do seu banco e lá vai ter uma opção para você fazer esse cadastro no PIX. Todos os bancos também, mais de 360, sei lá quantas instituições financeiras, bancárias, né, inclusive, aderiram já ao PIX e os pagamentos todos vão começar a poder ser feitos por esse aplicativo. Isso pode ser muito uh, facilitar, pelo menos é isso que estão vendendo a vida do brasileiro. Vai poder fazer transferência DOC, TED, sem pagar, sem pagar atenção aí para isso, boa notícia, né? Uh, futuramente, aliás, muito em breve, vão poder também fazer pagamento em lojas, pelo mesmo aplicativo, tira dali, não vai precisar de dinheiro, não vai precisar de cartão de crédito, de cartão de débito, vai ser tudo por ali. E também institutos públicos, órgãos públicos estão aderindo para você também poder pagar tributos. Por exemplo, Detran, uma multa, renovação de carteira, poderia pagar também por esse PIX. Tem muita gente ainda é, em dúvida como isso vai funcionar, como é que isso vai acontecer, começa a valer, é, estaria pronto a partir de 16 de novembro, o governo garante que a partir de 16 de novembro as pessoas vão começar a usar na prática esse Pix e como eu disse, o cadastro começou hoje. Fica ligado, é, a gente ainda vai fazer alguma coisa aqui no canal para explicar melhor para vocês, muita gente com dúvida, como é que vai funcionar esse sistema e vamos ver se ele é bom mesmo, né? Eu não sei, mas nessa época aí de Paulo Guedes, ministro da Economia, querendo fazer imposto sobre transações financeiras, e aí me surge essa história de PIX, não sei se vai facilitar a vida do governo também, né? para cobrar impostos, de repente. Ficar de olho, né, minha gente? E ficar de olho também nesse calorão, hein? Calorão, em boa parte do país, continua... Reservas de água, reservatórios muito baixos, alguns já secos em alguns locais do país. Então, olha, apesar de você ter que se hidratar, tomar bastante água, economize água na hora de tomar banho, na hora de lavar a louça para que não falte para Outras pessoas. Vamos economizar, vamos ter essa consciência, muita água para se hidratar, porque a situação é crítica, né? Não só é muito quente, como está muito seco também. E essa situação vai persistir. Com relação à Covid-19, gente, essa semana a gente vai ver que chegou a um milhão um número de mortos já em todo o mundo pela Covid-19, né? um dado tristíssimo. Aqui no Brasil passamos de 150 mil, ou estamos chegando né, a 150 mil mortos pela Covid-19. E na Europa, muitos países que já estavam ali curtindo a reabertura estão fazendo de novo lockdown, porque os números voltaram a subir vertiginosamente. Na França, por exemplo, os bares vão ter que ficar fechados pelas próximas duas semanas. É, no Reino Unido, multa pesada para quem sair na rua sem usar a máscara de proteção, ou mesmo quem sair que esteja aí com Covid-19, portanto, podendo contaminar outras pessoas. Então, olha, aqui no Brasil, a gente está vendo escolas, vários estados, programando a volta às aulas, inclusive já para essa semana, né? Reabertura de teatros, cinemas, muito cuidado, muita gente já nas ruas, curtindo a vida doidado, sem máscara, esquecendo que o vírus continua aí e continua matando, continua matando. Se você quer se arriscar, porque isso é se arriscar, né? Lembre-se que além de você, tem toda uma comunidade ao seu redor que pode pagar também pela sua irresponsabilidade. Foram divulgados, gente, hoje, por falar em saúde, os vencedores do Prêmio Nobel de Medicina. São três cientistas, dois americanos e um inglês. O curioso, gente é que eles foram uh, uh, premiados por terem descoberto o vírus da hepatite C há mais de 30 anos chamou muita atenção das pessoas, né? Porque, nossa, faz 30 anos, demoraram tudo isso, mas, segundo a academia ali do Prêmio Nobel, sim, demorou, porque, às vezes, é preciso passar um bom tempo para você ver a importância, a relevância que foi aquela descoberta nesse caso, né? E que propiciou que, anos depois, fossem criados, então, medicamentos que hoje curam 95% dos casos de hepatite C, que até então era... Fatal. Era, é, a hepatite C é uma doença que afeta diretamente o fígado, provoca cirrose e é, provoca também câncer nos, nas pessoas que têm a hepatite C, né? Muitos casos de transplante de fígado acontecem em pacientes que desenvolveram a hepatite C. Para vocês terem uma ideia, são 71 milhões é, de pessoas portadoras do vírus da hepatite C no mundo, 71 milhões e todos os anos 400 mil novos casos surgem em todo o mundo de hepatite C. Os uh, vencedores vão ganhar, esses dois cientistas americanos e um inglês, vão ganhar um prêmio de mais de 6 milhões de reais, vão dividir, na verdade, aí esse prêmio de 6 milhões de reais. A academia disse que eles tiveram uma contribuição decisiva para a luta contra a hepatite C. Ainda essa semana, para a gente ficar de olho, serão divulgados os vencedores do Prêmio Nobel de Física, de Química, de Literatura e, na sexta-feira, o Prêmio Nobel da Paz assunto aí a gente acompanhar também essa semana. E olha, ainda falando em saúde, começa hoje, começou hoje, nessa segunda-feira, a campanha de multivacinação, campanha nacional de multivacinação. Vocês sabem que, por causa da Covid-19, o número de pessoas imunizadas, crianças imunizadas, caiu drasticamente. Em alguns casos, só 60% do público alvo foi é, imunizado com vacina até agora, por isso o governo está fazendo uma grande campanha de multivacinação, vacinas contra hepatite, hepatite B, hepatite C, não tem, no, não tem ainda vacina, essa aí do Prêmio Nobel, mas tem vacina para hepatite B, tem vacina contra sarampo, tem vacina contra febre amarela, essa campanha de multivacinação, ela é focada em crianças e adolescentes até 15 anos de idade. E também vai acontecer a vacinação contra poliomielite para crianças de 0 a 5 anos. As gotinhas, as santas gotinhas que praticamente erradicaram a poliomielite do Brasil. Se é que não erradicaram, aliás, né? Então... Super importante, não deixe de vacinar o seu filho, informe-se sobre a segurança, é claro que todo mundo nos postos de saúde vai estar tá tomando as devidas medidas de segurança para garantir que ninguém seja exposto ao vírus da Covid-19. Agora, é muito importante vacinar o seu filho, vacinar as crianças e vacinar os adolescentes, tá? Por doenças que estão voltando justamente porque tem muita gente deixando de se vacinar. E uh, é isso aí para a gente fechar. Vou pedir para você deixar o seu like para você compartilhar esse vídeo, para todo mundo ficar bem informado, ficar ligado no que está acontecendo de importante no Brasil e no mundo. Inscreva-se no canal, se você é novo por aqui, vem fazer parte aqui do nosso canal Luliviero e vem fazer parte da nossa comunidade, vem ser um membro do canal Luliviero. Você pode ser membro e participar do nosso chat, participar da escolha do assunto, aliás... Quarta-feira tem Drops a Indignada e são os membros do canal que vão escolher qual assunto eu vou tratar com um pouco mais de profundidade. Então, fica esperto aí, uh, fica de olho na comunidade aqui no canal, que eu vou deixar ali uns recadinhos para quem já é membro do canal para ver como é que vai fazer essa escolha. Então, torne-se membro também a partir de R$ 7,99. Você ajuda a gente a continuar aqui esse jornalismo com responsabilidade, tentando trazer para você. Toda semana, praticamente todos os dias, o que de mais importante está acontecendo. Um grande beijo, uma ótima semana. A gente se vê ao vivo na quinta-feira. Mas fica ligado que amanhã tem vídeo novo no canal também. Tudo de bom, gente? Vídeo novo segunda, terça, quarta, quinta, live. Uau! Sempre assim. Vem com a gente. Muito obrigada pela sua participação e até mais. Tchau, tchau. Ótima semana.